Boa noite, senhores. Muito obrigado. Sejam mais uma vez a... muito bem-vindos a mais um De Frente com o Mercado, o segundo episódio dessa série. Eu queria primeiro agradecer enormemente a presença do Felipe Guerra. Eu tive o privilégio de conhecer o Felipe Guerra ali por volta de 2014, 2015, quando trabalhava na HCBC. Eu era responsável pela conta do Banco Santander. Desde então, eu tenho uma admiração muito grande pelo profissional Felipe Guerra. Eu já vi várias, já tive vários bate-papos, várias conversas extremamente com construtivas com ele, então Felipe, eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco, queria que você pudesse contar um pouco da sua história para quem não te conhece e, e passar para todo mundo seria um privilégio Tá, é, bom, boa noite a todos obrigado, Mota, pelo convite é um prazer estar aqui falando com, com os clientes aqui, com as pessoas que seguem Genial nesse canal aqui que é o segundo programa, né, então é, é, espero que você tenha bastante conteúdo, uma audiência bacana é, bom obrigado pela oportunidade mais uma vez eu quem não conhece né eu sou Felipe Guerra sou o gestor é, o CIO e responsável pela pela Legacy Capital estou é, no mercado há bastante tempo né desde 98 é, sempre na nas na, áreas de de, de de gestão de ativos de risco né tomando posição controlando risco né é, atuando em tesourarias de bancos grandes, eu passei pela tesouraria do Citibank, pela tesouraria do Santander por bastante tempo, né? É, em diversas funções, dentro de uma mesa de operação de um banco, então tive é, uma bagagem, descobrir diferentes, diferentes mercados durante é, uma boa parte da minha carreira, né? Então, tinha aí uma uma, uma ambição, um desejo um dia poder né, montar a nossa própria gestora, infelizmente consegui atrair um, um grupo de profissionais que trabalharam comigo por muito tempo, né? para fundar a Legacy Capital em março de 2018. Então, é uma equipe que já trabalha, apesar de ser uma gestora com três anos e poucos meses, né? uma gestora que já está... Tem uma equipe que uma parte dela já trabalha junto aí há mais de 12 anos, né? 12, 13 anos. Então, já passamos por bastante sufoco, bastante alegria, né? Uma, uma crise no é, mercado brasileiro, crise no mercado internacional. Então, é, então esse era o, o, o desejo, né possibilitar que não só o capital do banco fosse investido na nossa gestão, na nossa estratégia né, de, de, de investimento, mas que a gente pudesse abrir para nós mesmos, para os nossos clientes, né, e montar um produto que tem o um propósito aí de cobrir diversas classes de ativos, diversas geografias, né, é, com horizontes diferentes, horizontes de investimento diferentes, né, diferentes estratégias, de forma a compor aí um retorno total é, absoluto, interessante, com um Sharpe, né, uma relação risco-retorno é, boa aí para os nossos clientes, né então a gente tem aí é, na liga-se basicamente, basicamente 10 áreas aí de gestão né 10 estratégias né separadas aí por geografias, e classe de produtos vai produto, área de volatilidade área de câmbio área de renda fixa quantitativo é, parte de cross-assets né que é um relativo velho bolsa local bolsa internacional é, commodities né enfim, tem, não vou falar exatamente as 10 aqui, mas são, tem uma, uma gama grande de, de áreas né, com, com, com esse propósito, né, de compor cada, cada uma dessas áreas achar as melhores oportunidades de investimento nos diferentes momentos, né, dentro dessas, desse, desses nichos aí de, de, de mercado. Então, no final a gente almeja aí com, cada um no seu time, cada um na sua estratégia e compondo retornos aí que, que na estratégia consolidada deu um retorno interessante para os nossos clientes. Então, essa é a nossa proposta, foi é assim que a gente sempre atuou, né, ao longo da, do, do, dos últimos 10 anos aí, trabalhando numa tesouraria, e agora, nesses 3 anos, trabalhando na Legacy aí. Então, eu diria isso, que o nosso grande ativo dentro da Legacy é ter uma equipe aí que é bem experiente, né, que já joga junto há muito tempo, uma história de longa data, né, com, com um processo de investimento já bem comprovado, bem solidificado, né, por ter passado por diversas situações aí internacionais e, e, e locais aqui, né. Acho que, de bate pronto é isso, Mota. Pô, perfeito, Guerra. Guerra, a gente faz muita live aqui, tem Monicol, fechamento, e o ano de 2021, na minha opinião, é um dos anos mais difíceis para gestão de ativos de risco. É, até ano passado, as, você const você conseguir encontrar as oportunidades de investimento no chão, era muito fácil pegar uma maçã, estava ali no chão. Hoje em dia, para você escolher uma, um ativo, para você se posicionar hoje, você tem que pegar a maçã lá em cima. Eu acho que nunca vi um, um momento tão desafiador, tanto no Brasil quanto no mundo. Tá? Hoje a gente tem a China... Que para mim é um dos maiores riscos que o mercado tem. A gente tem a própria questão, essa discussão eterna de quando vai começar o tapering. Semana que vem tem a reunião do Fed, que é extremamente importante. Toda hora a gente vê dados mistos. Guerra, como é que vocês da Alex estão enxergando é, Brasil no meio dessa confusão toda? Como é que vocês veem China? Como é que vocês veem Estados Unidos? Sei lá, como é que você vê esse panorama, Guerra? Eu nunca há muito tempo eu não vi um ano tão desafiador para vocês, gestores de recursos e gestores de risco, tá? Acho que isso é risco para mim, gestão de risco é uma qualidade que é fundamental dentro de uma gestora de recursos. Não, então, pergunta bem ampla aqui, vou fazer uma, uma explanação <risos> um pouquinho mais completa, né? É, eu acho que, de certa forma, a gente até previa que esse seria um ano um, um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque no final, no ano passado, a gente até antecipou isso de forma muito bem, ali em maio, junho do ano passado que a quantidade de estímulos que vinham pela economia, né, tanto fiscal como monetário, eram extraordinários, nunca antes visto na história. Isso faria com que as economias acabassem recuperando em V na medida que você tivesse a combinação desses estímulos com a vacina. Né? Então, a gente teve um tênis ali, né, uma, uma visão positiva, seja para o Brasil, seja para o internacional, muito forte. Né? Então, a questão, como você falou, né, tinha várias maçãs ali muito baixas, então a questão de você escolher ali qual que é o cavalo da vez. Né? No primeiro momento, você está ali mais comprado em tech, que é um pouco mais defensivo. No segundo momento, você tá com empresas mais ricas, com commodities, né? Você tem ali uma, uma posição mais short dollar em algum momento também, depois que é, o mercado deu uma normalizada no final do ano. Então, você tinha ali várias opções, você tinha que se entre classes de ativos, mas o mercado estava, de fato, muito unidirecional. Havia muito ceticismo, né? E... Então, a gente conseguiu antecipar muito bem. E quando a gente já entrou, já chegou no final desse ano, após a vacina, após a eleição americana, você já tinha um consenso né? mais forte com relação a eficácia das vacinas com relação à quantidade de estímulos na economia, que esse ano seria um ano de crescimento muito forte em todos os países, não tinha porquê nenhuma das economias não ter uma recuperação e ver como vinha acontecendo na, na economia chinesa, que foi a primeira a se recuperar da, da, da, da pandemia, né, no meados do ano passado. Então, acho que a gente adentrou o ano né com uma visão mais consensual. né Eu comentei isso algumas lives, assim, quando você tem mais consenso, né você tem... Uma, não quer dizer que o mercado não possa continuar melhorando diante da, do, do quadro, né, do, do, do cenário, mas você acaba tendo um pouco mais de volatilidade, mais realizações, né, e passa a ser um mercado um pouco mais difícil. É, é diferente você ter é uma situação em que Você tem preços muito baratos, né, como a gente viu no meados do ano passado, muito ceticismo, né. Então ou seja uma posição técnica é, muito favorável e com fundamento que era muito bom, né. Então dava oportunidades ali extraordinárias ali de, de ganhar dinheiro, né, naquele, principalmente no segundo semestre do ano passado. E esse ano realmente é um ano que você entra com preços mais esticados, você entra com consenso, né? Então, um técnico pior, todo mundo querendo comprar bolsa, né? todo mundo acreditando em alta de commodities, né? coisa que ninguém imaginava em fazer no último trimestre, né? Que a gente já tinha na carteira. Então tende a ser um ano um pouco mais complexo mesmo, porque você tem o, o, você é um posição técnica pior, preços mais esticados, e o fundamento que também na margem tem um pouco mais de dúvida, né? Alguma algumas dúvidas, né? E boa parte é incorporado nos preços. Então. Por isso que eu acho que isso explica bem aí como que o, que o ano vem se deslanchando, as dificuldades, etc. E a volatilidade que vem se enfrentando aí no, no mês a mês e por diferentes fatores. Né? Como é que a gente está vendo para frente frente, né? que acho que é o mais importante. Né? Acho que é, a nossa visão a gente continua né? dentro de um ciclo de expansão mais longo. Né? A gente tem aí uma, uma recuperação das economias ainda em curso, né? tem um processo de abertura todo da parte de serviços nas economias. Né? Ainda tem muito estímulo, juros real negativo quase todos os lugares, né, muito negativo, em vários lugares deles está na mais negativo da história, né, então você tem aí uma... o estímulo monetário a todo vapor, você ainda tem discussão aí de pacotes fiscais, Estados Unidos, Europa, é... talvez os estímulos adicionais em China, a... mudança de governo no Japão, né, que tende a ser um pouco mais estimulativo aí para frente, então você tem ainda os vetores aí de, de... de estímulos, estão todos em place, né, e a gente está no ciclo de expansão, só que todo ciclo de expansão longo, né, é, talvez esse até não seja tão longo como o anterior, seja um pouco mais curto é, por conta da velocidade, porque as coisas estão se recuperando. Mas dentro de ciclos mais longos de expansão, você tem miniciclos de slowdown, né? Você tem algumas realizações, tem algumas é, retiradas de alguns estímulos pontuais, e aí você vai tendo alguma, algumas perturbações no meio desse ciclo mais longo, né? Então, nossa visão ela é muito positiva dentro de um ciclo mais longo, só que a gente fica meio cauteloso temporariamente por conta de alguns fatores, né? que acabam acontecendo né, ao longo desse ciclo, que provocam aí alguns quartos, né? Alguns é, é, trimestres ou semestres que tem um pouquinho mais de, de, de, de economia desacelerando, um pouco mais de pressão inflacionária, ou discussão de retirada de estímulo. Então, você vai passando ao longo do, do, desse, desse, desse, desse ciclo mais longo, você vai passando por períodos mais difíceis. Né? Então, acho que a gente está nesse terceiro quarto, né? Aqui da... Tem mais um mês, né? A gente está passando um pouco por isso, né? Que essa questão que o growth global fez um certo pico ali no segundo trimestre do, do, do ano, né? Então você tem um slowdown, que estava de certa forma contratado, era impossível continuar crescendo na mesma velocidade que vinha crescendo no, no primeiro semestre. Essa velocidade provocou aí problemas na cadeia global de suprimentos, né? É, você tem aí problema nos portos, você tem problema de semicondutores, preços de. É, de fretes, explosivos, né? toda essa recuperação muito rápida provocou alguns problemas, esses problemas estão muito evidentes aqui nesse terceiro quarto, então você tem, cria essas preocupações, você recolhe um pouco da, da, das suas apostas, né? que são é, positivas, diante de um, de um ciclo é, mais longo, mas essas coisas vão se acomodar, vão passar, né? e você volta novamente para o ciclo mais estrutural. Então é assim que a gente está vendo a, a parte global. Né? Então, diria que o um plano de fundo é esse, ainda tem economias que vão crescer muito no ano que vem, né? A gente está falando de Estados Unidos crescendo quatro no ano que vem, Europa ao redor disso também, o Japão com uma recuperação. Então a gente ainda vê ainda a China provavelmente colocando estímulo agora daqui para o final do ano, tentando ter alguma recuperação à frente. Então a gente é, acha que está num um período um pouco mais é, conturbado, né? Por conta de, de certas transitoriedades que a gente está tá vendo na, na, na, na economia, mas mais à frente você vai ter ainda economias crescendo de, de forma relevante, né? é, de forma importante. Aí, quando você vai olhar no detalhe cada região, né? como você me perguntou de China, eu vou começar por China, depois pode vai falar um pouco dos Estados Unidos e Europa, né? e, e por aí vai, a gente desce para o Brasil. A China é onde a gente tem, tem tido mais preocupação nos últimos meses. É, a gente tem evitado ativos de China, basicamente, porque a China tem feito um movimento né? de é, setor de housing na China, é um setor que representa 25% a 30% da economia, né? um setor muito importante. E eles têm atuado de forma a acelerar esse setor, ou seja, cortando financiamentos, estimulando é, investimentos no setor. Né? Então, isso acaba é, provocando aí uma, uma certa ebulição em preços de commodities. A gente viu o minério de ferro desabando recentemente, tende a provocar a queda de outras commodities também, principalmente as metálicas, né, à frente. Então, a gente tem evitado ativos de, de China ligados aí, principalmente às a, a, commodities, por conta dessa questão dessa mudança estrutural. A China está mais focada... né? em baixar o custo da comida, baixar o custo da saúde, baixar o custo da educação, baixar o, baixar o custo das casas, para poder ter um crescimento populacional um pouco maior à frente. Né? E hoje as famílias evitam de taxa de natalidade abaixo, porque hoje é caríssimo você é, ter um plano de saúde, você, a comida está cara, a escola é cara, e a, e a propriedade também, quanto maior, mais cara. Né? Então, eles estão tentando reestruturar, reequacionar a economia de forma a você poder incentivar uma taxa de natalidade mais alta à frente. Só que você mudar essas variáveis na China, que é um negócio gigantesco, né? você está mexendo no um transatlântico. Então, isso aí vai ter uma série de perturbações. Então, a gente está nesse momento é, preocupado com o setor de properties na, na, na China, né? que é o setor ligado à parte imobiliária, e está achando que vem estímulo na China na parte mais doméstica. Né? Então, a gente tende a ser mais animado, mais positivo com a com as coisas locais, né, mas mais preocupado com essa parte mais de, de mobiliária na, na, na China. Né? Isso causa consequências, né, como a queda do minério, como queda de outras commodities, né? então muda termos de troca dos países né, e, e tem uma série de impactos. Então a gente tem, tem tido essa preocupação com China, mas a gente acha que daqui para frente vai ter estímulo e tende a beneficiar aí os cases locais de China. Então tem tinha comprado em posições aí de, de ações locais, uma posição... ETF, mais das 50 maiores empresas chinesas lá, coisa bem focada no local, evitando totalmente essa parte de, de, de, de, de, de, de, de investimento em mercado imobiliário. Então, a gente está posições pequenas né, para tentativas aí de fazer uma aposta no sentido de que você deve ter algum estímulo adiante é, por conta do, do governo chinês. E aí, quando você liga para Japão, tem uma mudança de regime, né, você vai trocar. Ah, os políticos ali, você vai ter uma uma nova rodada de, de, de, de ânimo com, com mudanças e fiscal monetário, né? Isso geralmente na, na última mudança para o suga provocou a apreciação dos ativos japoneses, então acho que gera um certo ânimo. Então a gente está olhando esse tema de perto, né? Então a gente acha que tem um algo positivo para para ser capitalizado via posições em ações por ali. É, Estados Unidos está muito está muito claro que a economia americana está indo muito bem. Né, os dados estão fortes, a gente teve um retail sales aí super forte, né, surpreendendo é, no core do, do retail flash retail, no retail sales, então a economia está bem, né, acho que está gerando, tá, tem um, tem um rodando com a inflação que já atende aí a, a demanda do, do Federal Reserve para para poder tirar a retirada de chimbos, só faltando você ter aí uma, uma uma retomada do mercado de trabalho um pouco mais robusta para você é, não só avançar no tempo como eu discutir alta de juros, mas o natural da vida é que se você está num ciclo avançando, né, à medida que você passa metade do ciclo, você tem ali a economia melhorando, o mercado de trabalho vai apertando, os salários vão subindo, e o natural, as empresas estão ganhando dinheiro, elas estão dispostas a pagar mais salários mais altos ainda, e ali um pouco mais à frente, o FED começa a puxar os juros, tenta desacelerar a economia, e lá na frente vem uma, uma recessão. Quando a gente tenta fazer conta, né, para ter uma ideia, quando é que a gente poderia ter né, uma recessão dos Estados Unidos, qual é o tamanho desse ciclo, etc. A gente vê ainda que o, que o retorno sobre capital das empresas é muito acima do custo de capital. Né? O custo de capital está no low. Né? Você pega o CDS aí, onde está no low ever, é, 270 pontos, né? muito baixo. Quando a gente faz o modelinho, a gente sempre usava 350, ou está abaixo da média que a gente sempre usou, que é para essa fase do ciclo. Né? E você pega o retorno do capital das empresas, pega o resultado das empresas do último trimestre. Foi espetacular. Né? Então, assim, então ainda tem muita folga. Né? Até o retorno do capital, empatar com o custo do capital, o empresário pisar no freio, e você ter uma, um evento de que provocar uma recessão ali, 12, 8 meses à frente, eu diria que isso aí é um fenômeno lá para 2025. Né? Então, tem muita, muita coisa para andar nos Estados Unidos. Então, a gente acha que o cenário é que os juros nos Estados Unidos vai subir, a Bolsa vai subir, que é o natural da vida, né? E, e isso deve continuar acontecendo, né? Então, vai ter essa volatilidade, tem dado fraco, dado forte, bota o tape, retira o tape, sobe agora, sobe depois. Mas, no final, expo, a Bolsa americana ela vai estar tá mais alta e as taxas de juros americanas, seja em termos de reais, como em termos nominais, também vão estar mais altos também na nossa visão, tá? Então, isso também translada aí para a Europa. A gente está vendo a inflação aí bastante pressionada, né? A economia também crescendo como nunca cresceu nos últimos anos, é, seja a Inglaterra, a Europa, como o restante da Europa também. Então, também tem uma visão positiva, um é um pouco menos acelerado que que os Estados Unidos, mas também está na mesma toalha. Então, ainda é um ambiente de inflation, né? Um ambiente de... ainda com... Uma perspectiva de reabertura das economias, reabertura da parte de serviço. Então, ainda tem muita coisa positiva por acontecer. Os preços assustam um pouco, né, por estarem caros, altos, tem um certo consenso nessa visão, tende a balançar. A gente aqui torce para a assim, S&P cair, para a gente poder comprar mais, né, já é comprado, mas torce para a um Picaí, para poder dar a chance de a gente adicionar posições na nossa carteira de ações lá fora. Mas a gente acha que está investindo em boas empresas, é, em bons setores, né, a gente pode elaborar um pouquinho mais depois. É, sobre o que a gente gosta né, no, no mercado global mas acho que isso aí, apesar de você é, se você está em boas empresas você pode até errar um pouquinho o time mas no final você sabe que elas compensam com o com crescimento de lucros à frente, né? então a gente acha que tem que estar tá investindo em bons negócios mirando um horizonte um pouco mais longo de, de tempo para poder capitalizar e gerar alfa com uma carteira global de ações, então a gente, de certa forma a gente está até, por estar tá nessa fase nesse terceiro Terceiro quarto é com o um slowdown, preocupação com China, uma, talvez uma crise energética, também a gente pode elaborar um pouquinho mais também, é, que é uma preocupação que tem, tem surgido aí nas últimas semanas. É, a gente tem problema de energia, né? Posso até já falar um pouco sobre isso, mas a gente tem o preço do gás natural explodiu. Você tem problemas aí de seca, não só no Brasil, né? A gente está vivendo com essa questão de uma potencial crise hídrica, energética aqui, mas está acontecendo, tem uma seca bizarra em Taiwan, tem. A China está com o mesmo problema né? de, de seca, não chove, também com discussão de racionamento. Na Europa, a mesma coisa, né? o preço da energia está explodindo, o gás natural explodindo, subiu é, três vezes o preço do gás natural, esse é que é usado para você colocar nas termas poder compensar a falta das chuvas. Né? Então, você tem um problema global aí de, de, de energia. Quando você tem petróleo para cima, energia para cima, isso geralmente também é um desafio. Né? Você É um tax né, indireto na... na na economia, né? que você tem um dinheiro que vai ser lá totalmente é, empregado num, num bem necessário né? para qualquer atividade, que é a energia. Então, isso também é uma preocupação aí no curto prazo, então estamos olhando esse assunto. Então, a gente está trabalhando um pouco menor, até torcendo para ver se tem uma, uma certa realização né? É, para a gente poder adicionar posições na, na, na parte de ações. Né? E a gente acha que com, com energia apertada, mercado de, mercado de trabalho apertado, salário subindo, os juros é para cima aí na nessas economias aí que a gente, que a gente discutiu. Tá? Então, pano de fundo global é meio esse, acho que a gente ainda está num ciclão de crescimento né? positivo, é reflection, reabertura de serviços, então isso ainda é positivo para ativo de risco, mas no momento, num mini slowdown, né? com alguns temas aí que estão conturbando um pouco, mas na medida que a gente vai tendo uma... a poeira vai baixando, isso vai ficando mais claro, a gente vai adicionando risco e vai aumentando as posições aí, principalmente em, em ações. Tá? Então essa é a nossa visão aí para o mercado global. Então, e, e aí dando continuidade, né, é, caminhando aí pelas regiões, falar um pouco de, podemos falar um pouco de Brasil, né? Que nesse contexto o cenário deveria ser muito positivo para o Brasil, né? Ambiente de juros baixos, fiscal no mundo, né? Commodities subindo, temos de troca favoráveis é, Então, isso possibilitou o país aí estar tá numa foto fiscal muito melhor, né, que todos imaginavam, já tá, o sistema está mais batido, as pessoas têm, têm discutido isso, né? A gente tem aqui uma, talvez até uma projeção até mais. Otimista com o mercado, no sentido do ponto de vista fiscal, né? Achar, a gente tem é, fazendo conta, a gente acha que dívida PIB ano que vem tende a ser entre 77% e 78% do PIB, né? O governo pegou próximo de 75%, então, é o primeiro governo aí da história, desde o Pedro I, que vai ter aí redução de despesa primária, né? É, em todo o governo teve crescimento de despesa em cima de crescimento de despesa. Então, esse governo vem controlando bem os gastos, possibilitou ali você fazer um. Um, um, um, colocar recurso na economia durante a pandemia, né? mas com a melhora aí da, das contas, né? seja em termos de arrecadação, seja no controle da, da despesa, na parte de salários, no ganho das contas com previdência, né? a reforma da previdência foi super importante, a, a parte do controle das fraudes dentro da previdência. Então, tudo isso tem gerado uma, um dinamismo melhor na conta em Brasil. A gente tem se beneficiado também dos termos de troca, não só na arrecadação, mas também de tendo uma, uma conta de corrente mais balanceada, superavitária. É, que é positivo deixar a moeda com, uma, com um pouco mais é, defesa, né, por ter fluxo vindo para o país é, nesse sentido. E mas é, apesar de todo esse filme melhor, assim, né, toda essa essa essa foto boa, né, no momento, a gente tem aí um filme aí que tem tido muita perturbação, né, política, discussões aí para definição do orçamento do ano que vem, tem causado muita é, muito barulho no mercado, né, uma muito ruído, né, em várias frentes, então tem sido uma desafiador, né, De colocar assim, né. Então assim a gente olha o Brasil, vê a foto fiscal, vê o preço dos ativos. O Brasil está muito barato. Você pega onde está o juro real, onde está o preço das ações. Tem coisa que a gente olha na bolsa que é inacreditável, né. Tem tem ativos que está precificando. Eu vou dar um exemplo, né. É, aqui posso dar vários, na verdade, mas você pega por exemplo o Banco do Brasil, né. Você pega o Banco do Brasil, ele está treinando a, a meio book que é quando ele treinava na época da Dilma 2014 2015 é... sendo que o banco não tinha capital tinha falta de capital hoje o banco tem sobra de capital né e você tem o banco ali tradeando dando a meio book né com um um retorno dividend yield de 25 Então, não exemplo a gente nem tem posições pequenas e tal não evita ficar short na verdade né mas é... você pega a Petrobras também né que tá, tá tendo todo esse ruído político em cima da empresa por conta do preço da energia Isso não tá acontecendo só no Brasil né Isso tá acontecendo na Espanha tá acontecendo na China os políticos indo para cima da das empresas de, de, de energia, né? É, mas é, acaba atrapalhando. Mas você pega a empresa também, dividendo de 20, 25%, é, geração de caixa absurda, redução de dívida, pagou pagou dividendo recentemente da ordem de 6%. Então, outro ativo barato, que o direito também está precificando, mais barato do que em 2015, quando o país estava ali, é, a empresa está quebrada, né? com aquela dívida bizarra, é, com corrupção imensa na empresa. Então, assim. Você fala, você vê o preço ativo está barato, é, mas não tem trigger, né, para você melhorar diante das incertezas fiscais, vindo eleição, etc. Então é, é um ambiente que você tem que ter um pouco um portfólio um pouco mais menos exposto ao risco direcional de Brasil e tentar gerar alfa nos plays relativos em geral, né, é, na, na, na carteira. Né. Então a gente tenta construir posições em Brasil um pouco mais neutras, né, em termos de beta de Brasil. Né, se o Brasil piorar ou piorar, a gente tenta estar tá um pouco menos, menos exposto na direção, mas a gente acha que tem muita oportunidade no Brasil, dado esse preço barato em alguns ativos, né, e ao mesmo tempo que tem movimentos macros importantes acontecendo. Uma coisa que a gente tem colocado na nossa carta, a gente até conversando um pouco antes de, de começar, a gente viu aí o, o que tem tanto ruído, né, tanta coisa, discussão precatório, é, passeata, né, e, e você acaba, se você não parar um pouco, pensar o que está acontecendo no ponto de estar macro, né? E tirar essa fumaça toda né, e ver o que de fato está acontecendo. De fato, está acontecendo que o Brasil tinha um juros altos, levou os juros para dois, isso provocou um, um fluxo, né, uma depreciação do câmbio, provocou um fluxo de investimento para a Bolsa Brasileira né, é, e para ativos de duration no Brasil muito significativo. E agora que você tem um ano aí, o juro vai saindo de 2% para 8%, você vai ter uma reversão do pouco de que está acontecendo. Então, na verdade, o que está acontecendo no Brasil, apesar de toda a confusão que está acontecendo, o que está acontecendo no Brasil de fato é que a inflação está alta acima da meta, o Banco Central está subindo os juros, ele deve levar o Selic aí, que estava a 2, para alguma coisa entre 8, 8,5, 9, né? E você mudou de patamar. E, geralmente, quando você muda de patamar os juros, né? A gente pegou, fez um exercício, A gente depois quem tiver curiosidade, quiser olhar na carta, a gente colocou ali o ciclo de 2005, 2010, 2013, e você vê ali, quando é que o Banco Central, ele sobe mais de 200 base points a taxa de juros, ele já subiu, né? Porque o juros estava a 2, agora estamos em 5,25, ele vai para 6,25 na semana que vem, né? É, então já subiu aí, quatro, vai já considerando a alta semana que vem, sobre 425 basis points, né? Então, a partir dos 20 basis points, os alocadores, as pessoas físicas, nós, os investidores, começam a falar, poxa, agora o Banco Central, de fato, está num ciclo, está subindo, né? Precisa subir, a inflação está alta, e aí começa a ter uma relocação de portfólio. As pessoas param de colocar dinheiro na bolsa, começam a olhar ativo CDI, né? Pode ser um multimercado, pode ser uma, um CRI, um CRA, um fundo de crédito, etc., né? E começa a migrar os portfólios, né? Então. Você acaba tendo menos fluxo para a bolsa, deixa a bolsa pior, né? Porque a bolsa, no final, ela sobe quando tem compra, ela cai quando tem venda, né? É mais venda do que compra. E... Então você vai ter menos fluxo para a bolsa, então a bolsa está caindo, porque as pessoas estão menos interessadas. Na margem vai sair dinheiro, então a bolsa vai ter dificuldade de subir, ela pode até subir, se a é internacional está bom, o ambiente global é bom, etc. Ela pode até, com muita sorte, subir, mas vai... na margem vai ter menos atratividade, menos dinheiro entrando na bolsa. Então você vai ficar com a bolsa meio batendo cabeça, meio aí. Operando aí 115 mil, 120 mil, 110 mil, vai ficar oscilando bem por aí. E você comprar a bolsa, ela fica parada, ela te custa em um ano 9%, né? Que é mais ou menos ali onde vai estar a Selic né? daqui a um ano, né? Então, é... então você tem uma, uma piora, né, para uma alocação em bolsa, de uma forma geral. Você tem que escolher muito bem o que você vai comprar na bolsa, você tem que comprar coisas que de fato estão baratas e tem triga para andar, porque se não andar, você perde os juros, né? É. Então, você tem que ser muito seletivo na, no seu investimento. E por outro lado, quando você cai muitos juros, você tem uma. Uma dolarização né, de parte dos investimentos das pessoas. A pessoa manda um dinheiro para fora, que é muito barato. É, o custo que, de, o que você abre de mão de juros no Brasil para ter um investimento lá fora, né? O juros estava dois, então não tinha interesse nenhum de deixar o dinheiro no Brasil. Hoje, com os juros indo para você vai poder aplicar o prédio de nove né, por cento, né? Chegou a bater na semana passada. Você consegue mais uns um prédios de crédito, você consegue aplicações aqui no Brasil, 13%, 14% por cento aí, né? Em notas aí, até às vezes sem imposto, né? Que é, tem as, as, as dobentas incentivadas. Então. Você acaba traindo o gestor local para ficar aqui no Brasil e com a renda fixa tão premiada, você acaba chamando a atenção do estrangeiro para trazer o dinheiro para o Brasil para aplicar na renda fixa aqui. Então, muda, né, de certa forma, o, o panorama para o câmbio. Né? Então, em geral, depois de 200, se você tem um portfólio né, que você está vendido em bolsa e vendido no dólar real, né, no dólar contra o real, você, no final, em geral, por um portfólio com, esse, com essa característica, ele ganha muito dinheiro, né, em geral, né, se você comparar o ciclo de 2005, 2010, 2013 e 2014, ali que foi os dois anos. Né. Então, a gente fez esse estudo, olhou, acho que é um cenário muito parecido, é um cenário de reflexo muito parecido com 2005. Esse negócio andou demais. Então, a gente tem carregado essa posição nos últimos meses, né, já escrevemos duas vezes na nossa carta, e a gente acha que isso aí, você pegar o carregamento, né, né de uma bolsa vendida com dólar vendida, você ganha aí 17%, 18% em um ano, né, então. Sendo que eu acho que você vai ganhar nas duas pontas, que eu acho que a bolsa não vai subir, talvez ela caia, e eu acho que o dólar vai cair, pode se apreciar bastante. Então, talvez você possa ter um ganho de capital e você vai ter a gordura de proteção do, do carrego, né? Porque os juros é seu favor, né? Se nada acontecer, como eu acho que o Brasil vai ficar nessa confusão, a gente vai ter uma, uma certa incerteza, você não vai a lugar nenhum, a bolsa não sobe, não cai, o dólar fica para lá e para cá também, e aí no final você vai ganhar esse carregão aí é, que tem no, né, nesse, nesse portfólio, né? Então a gente acha que um portfólio, né, hoje assim, comprado em crédito né um pouco na renda fixa e exposto um pouco mais a crédito né buscando aí uma uma carteira um percentual do, do fundo uma carteira aí CDI mais três com, uma, com qualidade né com com boas operações né uma uma uma uma, uma net vendido na bolsa brasileira né não quer dizer que a gente tá pessimista para né? então, a bolsa na verdade queria deixar isso é bem claro a gente na verdade acho que a bolsa brasileira vai até subir que é provável que ela suba mas é que a gente acha que se ela subir o câmbio vai estar abaixo de 4, vai, vai estar para mais de 5, né? 4,5, 5. Então, se a Bolsa vai dizer, por acaso, se você fazer a nova máxima, eu tenho muita convicção que o câmbio vai estar perto de 4,5. Então, é, eu acho que isso pode até acontecer, se você tiver um pouco menos de, de ruído político, resolver o orçamento, eventualmente o Bolsonaro está fraco, pode aparecer aí uma, uma esperança aí de, de, de terceira via, etc. Não, não tenho nenhuma é, convicção sobre isso, mas pode acontecer, né? A Bolsa voltar a melhorar e a gente acha que se isso acontecer o câmbio é outro patamar, né? Com juros já a 9, a gente vai ver esse câmbio aí muito abaixo de 5, tá? Então, é um pouco como a gente vê o cenário para o Brasil, né? Então, a gente gosta de ficar meio neutro, portfólio equilibrado, né? Fica longo em crédito, um pouco na renda fixa de curto prazo, a gente fica aí um pouco na... Bom, um pouco net vendido, vendido na bolsa, né? E vendido no dólar, para ter uma posição um pouco mais neutra na, no, no, no, no Brasil, para surfar um pouco mais, sem o, o risco do país. Net, net, um pouco nesse momento, a gente está até um pouquinho mais positivo, porque acho que encaminha a questão do do, do orçamento resolve a coisa precatória, ainda vai ter muito ruído, muita confusão, então é uma posição net pequena, mas o portfólio é grande, porque é uma posição né, que é, você carrega uma carteira de crédito, carrega uma posição vendida em bolsa, comprar alguns papéis, vendido em dólar, contra o real, então você tem esse, esse panorama aí né, de, de, de Brasil, né? Então tá um pouco mais de long short e menos direcional em Brasil. Acho que é a recomendação que a gente tem, tem feito para os nossos clientes, né? E, e tem buscado isso no nosso portfólio também. Acho que eu passei em geral, sim. A gente pode aprofundar qualquer um desses temas que a gente colocou aí, ficou à disposição perfeito Guerra, deixa, deixa eu ver se eu, só se eu peguei toda a essência da carteira e a, a maneira que vocês estão olhando, estão pensando, primeiro ativo de risco, bolsas globais tá? vocês veem é, principalmente as, as big techs americanas como empresas excelentes empresas que têm custo capital baixo, porque o juro real no mundo é negativo e tende a ficar baixo por um bom tempo, ou seja, eles conseguem captar dinheiro, eles vão, eles vão remunerar o acionista melhor do que, a, que o custo capital deles Tá? através de lucros e etc. É, aí quando você migra para a questão de, de Brasil, tá? você vê hoje, é, a gente voltou a ter o custo-oportunidade de do CDI que é muito alto, tá? a gente está voltando a ser um Brasil que a gente estava mais acostumado, é um Brasil que tem CDI, é um Brasil que tem juros, é um Brasil que a gente vai voltar a ser exportador de juros real, hoje o maior pagador de juros real no mundo é o Brasil, o mundo é tudo juro real negativo, tips de 10 anos nos Estados Unidos é menos 1,10, tá entre ali menos 1, menos 1,20, ou seja, a gente acaba, tem chance de captar esse dinheiro que quer juros, tá? E o Brasil tem 3,50 bi de reserva, então, é, Brasil é balanço de pagamento zerado, então, é um país que gera dólar, não, não tem saída de dólar em termos de balanço. Então, é, é, o mundo vai se sentir confiável em financiar e, e aproveitar esse juro aqui no Brasil. Mas tem alguns pontos que me chamam a atenção, Guerra. Quando você falou vendido em dólar no Brasil. É, se você tirar a inflação do Brasil do último ano e a inflação americana, os 5,25 de hoje não daria perto de 4,75 do ano passado? Tá, já não é a um nível assim... Porque o câmbio é uma variável nominal, tá? Então, toda vez que a, que a, que a inflação brasileira continua subindo, é, não, você não, esse tipo de problema não, não te, te aflige? Você não. não vê isso? Não, eu acredito que não. Acho que já tem um, tem um prêmio de... Você, faz um, você vê aí modelos, eu vi várias discussões esses últimos dias aí, teve opinião, né? Paulo Guedes acha que o justo é 3,84, Roberto Campos acha que é 4,5... Ou outros gestores aí falando de 4,5 também. Então, é, você roda um modelo aí com, com CDS, termos de troca, diferencial de juros, etc. Eles vão apontar ali para um câmbio é, mais baixo, né, abaixo de 5, dependente aí do, do, do patamar da inflação. E o Banco Central está subindo os juros justamente para controlar a expectativa de inflação. Né? Se você achar que a inflação para 100 vai ser 10%, Aí realmente o câmbio tem que seguir, desvalorizando, né? E não tem jeito, como você falou, uma variável nominal. Mas se você acha que o Banco Central está subindo os juros né? e, e, e, e o, e o FOX lá 2023 está 3,25, o ano que vem a, a 4, né? O 2022. Então você tem ali a, a inflação em os próximos dois anos voltando para próximo da meta, né? Então você tem ali uma ancoragem. Então, em cima dessa ancoragem, você acaba normalizando e, e, e o que importa é para frente, né? Então, acho que essa é a nossa visão com, com, com relação a isso. Acho que tem. É, como eu coloquei, acho que os juros aí fez um, um estrago enorme, né, assim colocar os juros a 2%, né, da forma que foi colocada rápido e demorar muito para subir, né, e subir com ressalvas, né, agora vamos para baixo do neutro, agora vamos para o neutro, agora não sei o que então isso aí provocou um câmbio provocou a depreciação do câmbio, provocou a alta da inflação então o câmbio já sofreu essa depreciação toda porque a inflação lambeu e o câmbio também lambeu né, e o câmbio tá contaminando a inflação, né então, a gente que olhar para frente. né Então, para frente, o que a gente vê é o Banco Central agora comprometido né? fazer o que tem que fazer até convergir a inflação. Eu acho que a comunicação foi muito boa na, na, nessa semana, né? num, num evento com, de mercado. Né? O, o Roberto Campos, né? o presidente, deixou muito claro né? que ele vai levar se ele para onde tiver que levar para fazer uma convergência razoável da inflação para próximos patamares da meta. Só que ele não vai ficar reagindo a cada dado e e a cada vez toda reunião sai um dado pior e vai acelerando, acelerando, acelerando, que não faz nesse sentido nenhum, né? Até porque, acho que é importante falar isso, né? Que há muita coisa que está pressionando a inflação vem muito do lado da oferta, né? A gente teve vários choques aí, né? da geada estamos com esse problema da energia elétrica que tem é, é, é, é, em virtude da, da crise hídrica, você tem esse problema de falta de, de, de, de, de semicondutores que afeta aí a, a disponibilidade de carros, aí sobre o do preço do carro usado, que é uma componente importante. Então você tem uma série de tem uma, uma, uma parte importante, né? Eu diria até que a demanda nem está tão forte assim, né? Se dependesse só da demanda, a inflação cairia mais rápido. O problema é que a gente está com tanto problema de oferta e essa oferta está puxando a inflação para cima e ela vai continuar deixando a inflação alta. Mas quanto que você tem que subir os juros para controlar a crise hídrica, para é, resolver o problema dos semicondutores? Nem tem como fazer essa conta, né? Então, assim, na verdade, o Banco Central está subindo os juros meramente para controlar a expectativa de inflação. Só que se ele quiser controlar a expectativa de inflação do ano que vem ele vai ter que subir tantos juros, que ele vai jogar com o tão para baixo, que depois ele provoca lá na frente um, um, um estrago muito grande, então ele tem que ir, de certa forma gerenciando, né, alongando um pouco esse horizonte de, de convergência da meta, né, subindo o que tem que subir, obviamente, mas ele não precisa subir desesperado, então a cada reunião ele faz, fazer ajustes bruscos aí, é, e, e, né, e, e, e, provoca, e, e, e provocar aí problemas mais sérios, né, seja na na alocação de capital do, do, das empresas, no custo de capital das empresas, seja na, na, na, na, no custo de financiamento das famílias, né? Então, acho que pode fazer uma coisa do jeito que está fazendo. Acho que sem vezes parece um, pay, um pace bem razoável. A gente acha que ali no final do ano, na verdade, a, o year da inflação ele vai virar, né? Então, a gente tem uma previsão aí, esse ano, inflação próxima a 8,80, 9, né? E ano que vem, uma projeção de 4,5. Então, a inflação ela vai sair desse patamar e vai cair, né? Então, geralmente ali quando a inflação faz o pico, né, e começa a, a convergir, o Banco Central já vai começar a alongar o horizonte de investimento de, de convergência dele um pouco mais, e é provável que no final do ano ele já esteja até pensando num ritmo um pouco menor, né? Então, eu diria que ele faz aí duas de 100, depois a gente já vai começar a discutir se é 7,5, depois 50, aí vai já a vai gosto ali do, do capricho ali do Banco Central. Mas eu acho que no final do ano, ou a primeira reunião do ano, a gente já vai estar discutindo um outro ritmo aí de, de aumento de juros, é, a despeito da inflação do curto prazo ainda está muito alta, né? Porque ele vai ter que olhar para frente. Não vai ter como resolver esses problemas da parte de oferta da inflação com juros. Assim, de... ele tem que... Na verdade, ele só está subindo o juros para controlar a expectativa de inflação, né? É, ele não vai conseguir resolver essa inflação da energia elétrica, nem do, do carro usado, nem da... desse problema de geadas que o país, o país passou e, e teve série de problemas. Então, é isso que a gente vê. A inflação vai convergir. E a convergência da inflação, se tem uma normalização do cenário, um juros mais razoável. É, vai ser o maior juros de países emergentes, né? É... como a inflação convergindo, né? mas vai ser é o juro mais alto que a inflação divergindo, mas se você tiver o juro mais alto que a conversão convergindo, o dinheiro vai vir para cá e vai investir nessas... nesses juros de médio prazo, curto prazo, aí vai a gosto de quem quer tomar o risco. Obviamente, vamos ter que enfrentar uma eleição aí que é um outro assunto complexo, né? mas é mais ou menos como a gente está vendo. Bom, perfeito, Guerra. Já se tocou o tema eleição, você, pelo que eu percebi do seu, do seu speech, você tem esperança que no meio dessa dessa confusão toda que a gente está vivendo, o Congresso, o Executivo, o Legislativo vão conseguir se unir e dar algum tipo de sinal, pra, tanto para precatório, para reforma administrativa. Você está confiante que o mercado pode receber alguma notícia positiva? Porque o tempo corre contra, né, Guerra? Essa notícia tem que vir logo, porque daqui a pouco o ano já acabou, não tem mais tempo para fazer nada. Está no, tá no radar da Legacy alguma... Alguma, sinais, alguma entrega oficial, não apenas discurso, tá? E, e assusta vocês, na se uma guinada mais populista por causa da queda, de, a teórica queda de popularidade do... Teórica não foi a palavra correta, Guerra, porque como tem muita... Falar de eleições, falar de política sempre dá uma confusão aqui no chat. Então, é, os, as últimas pesquisas tem mostrado uma queda bastante consistente na popularidade do Bolsonaro. Dentro da Alegas, isso não preocupa a tentação de ter uma guinada mais populista? Ver o Paulo Guedes falando em R$ 500 reais de Auxílio Brasil, nada isso para vocês é, é assustador ou está dentro? do ou, ou o desaforo do CDI aguenta isso? Não, eu vejo assim, a gente não é certamente a gente tem que ser realista né e trabalha com investimento né então tem que ser o mais realista possível a gente, acho que a probabilidade de reforma estrutural agora esse governo já não vai fazer entregar nenhuma reforma estrutural então que eu acho que a gente vai pode ter alguma coisa parcial mas vai ser muito pequena, alguma coisa administrativa acho que vai ter muita dificuldade de aprovar a tributária né tá muito ruim a reforma acho que vai ser difícil de, de, de caminhar do jeito que tá no Senado tem uma divergência grande entre Senado né e executivo uma distância muito grande entre o Senado e o Executivo, uma distância muito grande até do Senado com a Câmara, então a gente não é animado para nenhuma agenda de reforma, mas assim, tem que ser resolvido a questão do precatório, senão você para aí o governo, para a máquina, né, e acho que não é no interesse de nenhum deputado, senador e, e do Executivo principalmente, de você parar o governo né, e não solucionar, resolver essa situação do precatório, né, então você tem diversas formas aí de, de tentar resolver isso, né, que estão sendo discutidas, vai ter muito ruído, vão tentar tirar mais uma coisa do teto, mais outra coisa e tal, mas no final acho que resolve isso aí, como eu disse, assim, a gente está discutindo 30 bi, num ganho de fiscal enorme, acredito, né? Então, assim, é. O mercado mais piorou, como eu comentei, tem ativos aqui que estão precificados aí, é, próximos ali de 2015, quando o país estava indo para o buraco de vez, né? Então, assim, é, acho que tem muita coisa incorporada no preço, eu diria até que no preço tem uma, tem uma certa, como eu coloquei, né? tem, já tem uma perspectiva né, de, de um governo populista à frente, né? Porque você tem aí né? o preço que negocia as estatais hoje no Brasil é bizarro né? então, é... então tem muita coisa no preço, pode piorar, mas pode é... mas também tem uma simetria né? se por acaso é. você tiver uma, uma, uma melhora do, do Mojo, da economia sabe? que a gente não está visualizando agora né? mas pode acontecer, ou você tem uma perspectiva melhor eleitoral, por alguma razão também não sabemos qual né? você pode ter uma simetria muito grande, pode ser uma melhora absurda dos ativos, né? então você é, ficar também de peito aberto apostando contra acho que é um cenário complexo porque você vai estar postando ativos aí que estão muito deprimidos né então eu não tenho coragem de vender ação de total nos preços atuais né como eu comentei né então tem que ter muita cautela né nessas posições a gente acha que é bom ficar vendido em bolsa mas é quando você vende o índice você tá vendendo ali implicitamente algumas ações muito baratas né então, a gente toma um cuidado de cobrir parcialmente alguma dessas ações para não tomar uns um quiz bizarro aí, né? Porque realmente elas estão muito fora de preço, né? Então, eu diria isso, assim, né? Respondendo diretamente a sua pergunta, eu não vejo nenhuma reforma estrutural, eu vejo uma solução precatória acontecendo, qual, exatamente qual vai ser, não sei, mas eu acho que resolve-se, né? Você tira ali o... A mais razoável parece ser tirar o precatório do teto, recalcular o teto, sobra 20 bi, faz o Bolsa Família de 300 reais, parece ser a solução politicamente mais aceitável. vai ter ruído tirar alguma coisa mais do teto, faz um puxadinho, né? coloca um teto diferente lá no, na questão do precatório, que vai estar tá fora do teto, vai ter uma, vai ter um certo ruído, mas eu acho que o que está no preço hoje já contempla alguma coisa, entendeu? É, mas sempre pode piorar, né? sempre pode aparecer o Brasil, o problema do Brasil é que esse ano, 2021 especialmente, tem sido muito difícil você mapear o risco, né? aparecem coisas meio que do além, né? você teve aí coisas bizarras, né? o STF né? trouxe de volta o Lula, né? então é uma coisa bizarra, você poderia ter uma eleição ano que vem, é... Espetacular, né? Você sabe que o Bolsonaro tem, tem, tem toda essa, essa polêmica nesse né? governo é Bolsonaro. É... Quem não gosta dele não vota nele, mas teria diversos candidatos, você poderia escolher dentro do leque de candidatos. Quando você traz o Lula, você transforma a eleição aí num, num fla flu né? É, como a gente está vendo. Então fica essa, essa condição Acho que o STF trouxe isso para o jogo. É totalmente inesperado, né? Já tinha sido condenado em todas as instâncias. Então é bizarro que a gente está passando por isso, mas é o que é. Né? Então a coisa que era imprevisível e aconteceu. Você teve ali também episódios ali, né, de, de, de flertar com o estouro do teto no começo do ano, coisas que discussões também malucas, né, é, com, já com a pandemia melhorando, né, a discussão de ter a vacina ou não ter a vacina, foi outra discussão bizarra né, que a gente passou, teve ali queda do presidente da Petrobras, né, com câmbio muito desvalorizado, empresa da gasolina subindo muito, né, então, coisas também que, é, fora do radar, né, então, assim, difícil de ver, e agora mais recentemente apareceu o meteoro aí do precatório e tal, então, pô, vira e mexe, né, você tenta fazer, olhar a economia ver o que está acontecendo né, montar o cenário e no Brasil você não consegue ver qual que é o risco direito porque cada hora aparece uma coisa diferente então por isso que a gente acha, né, como eu comentei tem que ficar aí o neutro para um pouco pessimista, um pouco otimista dependendo aí do, da onde você acha que a gente está nesse ciclo político mas com uma posição mais travada no, no, no direcional de Brasil que eu acho que é mais recomendável, porque os riscos estão aparecendo e eles aparecem de uma hora para outra né, sem data e hora marcada e tiveram vários episódios esse ano né então você tem aí uma chacoalhadas aí de, de mercado extremamente fortes, né e que demora para ser resolvidas né esse problema do precatório né a gente ficou se você lembrar a gente ficou sem orçamento no, nunca tinha acontecido acho que a gente ficou sem até orçamento abril. até abril né até abril é surreal agora a gente vai resolver esse precatório acho que provavelmente lá no dia 30 de dezembro né provavelmente vai ser porque é o, é o limite vai ter um deadline para resolver esse negócio por bem ou por mal não o governo vai parar então acho que vai ser resolvido, vai ter um pouco mais de ruído, mas eu acho que já está esses ruídos eles estão de certa forma contemplados no preço e eu acho que o técnico do mercado está muito mais leve né, Você, é difícil achar uma pessoa que fala assim pô, tô super otimista aqui com o Brasil porque vai vir aí um governo do PT com Lula então pô vou vou colocar todas as minhas fichas ou então pô eu sou super entusiasta com o governo Bolsonaro vai ser o máximo então, então eu acho que ninguém está muito com muita muita ficha, Como quando acontece isso o mercado fica leve né, ele pode ter algumas oscilações mais mais bruscas aí seja na pior ou na melhora então acho que você tem que ter posições mais neutras, próximas do neutro mesmo, porque é, acho que pode ter movimentos fortes, de melhoras, de pioras, aí sem, sem aviso prévio, né? como tem sido no, no, no Brasil. Tá? Então eu diria isso, vou voltar lá, reforma estrutural, acho que não tem nenhuma, se tiver uma coisa muito minguada, resolve o precatório e vamos para a eleição. Né? Não, perfeito, realmente o Brasil Surpreende, vem do nada De novo, olha que, olha que a gente acabou De comentar, Guerra, o orçamento Do ano passado foi para abril, quem não se lembra Aquele dia que a gente quase Dilmou ali, quando colocou, ameaçou Colocar é, A Bolsa Família fora do teto A Bolsa veio de 114 para 107 Aí desmente, volta tudo Realmente é muita volatilidade Então é... Ó, acabou de aumentar é... Acabou de sair a notícia aqui, vai aumentar o IOF para fandear o, o fundo social. Então cada hora é uma notícia, né? Então você <risos> tem que digerir essa notícia agora para amanhã que amanhã já tem impacto. Será que impacta na inflação, Será que impacta na na curva de juros, né? O que que o é em que que está subindo? Então tem que tem que digerir sobre isso. Cada hora tem uma novidade aí, né? <risos> São meteoros e meteoritos aí. É verdade, né? E o F achava que podia vir alguma coisa no crédito, tá? mas não importa. Já que você. Então, pelo que eu entendi, tá? Devido a essa subida de CDI que o Brasil está fazendo, de tentar ancorar as expectativas cada vez mais. A, o horizonte, ao passar do tempo, o horizonte atemporal do BC vai olhar para 2023. Você vê o, o, o dólar bastante defendido por causa do nosso CDI. E como é que você vê? As inflações implícitas, Guerra, tudo acima de 5,5 para 10 anos, para 3 anos, aí também não é uma senhora oportunidade? Em que sentido, né? <risos> é, é, calma, é, exatamente. Quando eu vou, vou, não vou nem falar da inflação implícita, tá bom. Como muita gente que nos assiste aqui, Guerra, é, é mais um pulo pessoal físico, como é que você vê as bens longas? Tá. para quem não tem marcação a mercado, tá? para quem não, não acordou hoje com meteorito e uma B-50 saiu para 5,10, 20 Como é que você vê hoje uma... Porque, pelo que eu percebi, você está batendo é, muito na âncora, muito parecido com o Stuberg. A melhora nas nossas contas fiscais foram muito substanciais, e aí a gente não está, e o Brasil não está conseguindo vender todas essas melhoras, melhoras fiscais, melhoras de vacina. Como é que você vê uma belonga ali a perto de 5%? Caso você fosse, caso você não tivesse marcação mercado, se tivesse, você se não, se não tivesse esse problema. Então, sendo bem sincero, eu acho que assim, com tanta incerteza que a gente tem, né, as pessoas alongaram, por causa dos juros baixos, as pessoas foram, se jogaram no risco, alongaram muito duros das posições, né? E a gente está caminhando para juros curtos mais altos num ambiente de maior incerteza. Então, eu prefiro ter posições mais curtas, atuar só até a nuvem, deixar depois da nuvem para os caras mais inteligentes que eu. Assim. Então, assim, eu acho que tem investimento de longo prazo, nesse momento, com tanto prêmio no curto, né, eu acho que é mais prudente você ficar nas LTNBs mais curtas, né, porque eu acho que você vai ter uma inflação que vai ser persistentemente alta, que não vai ser, não vai ser resolvida com, com juros, que é um problema de oferta, né? Então, o Banco Central ele tem que calcular a expectativa, como eu comentei, né? Então, ele vai, vai num pace aí que está mais ou menos definido. Alguma hora ele vai alongar o horizonte, né? Então, acho que você tem tanto prêmio na B23, B24, B25, que, né? que você não precisa nem chegar lá no call da, B20, da B50, né? Já desliga lá na terceira B, ali você já desliga e, e, e vamos embora, entendeu? Porque, é... e a gente fez a mesma coisa na pandemia, né? Quando você tem muita incerteza e muito prêmio no curto prazo, você não precisa ficar com posição com duration longa. Não tem não faz sentido né então assim a gente é, recomenda né você comentou assim para pessoas gerais eu prefiro ter as NPNBs curtas né você pega aí uma, uma B um crédito bom incentivado é o triple A né que paga aí a NTNB mais 200 pontos e tal sem pagar imposto e tal acho que é a melhor recomendação possível aí para colocar um mix assim não precisa alongar tanto o, o você não sabe como é que vai ser o próximo governo, né? Então, como é que vai ser a. Você não sabe nem qual... A gente conhece... não sabe nem qual vai ser o plano de governo do governo Bolsonaro se ele for reeleito, né? Então, assim, tem muito pouca previsibilidade. E tem tanto prêmio no curto. Se você não tivesse prêmio nenhum no curto, a gente poderia discutir, pô, vamos lá, vila longe e tal. Mas tem tanto prêmio no curto, né? Tem. Que acho que duration longo é. Esse cenário é, é para evitar, totalmente, assim. Nessa né? é a minha, minha visão aí, mais sincera possível. Guerra, perfeito. Para que esse corajoso, né? Tem tanta coisa boa e barata aqui e esse ponto que o Guerra colocou eu acho super importante, senhores. É, esse cenário de inflação de 5, 8, etc, é, vocês procurarem alguma coisa isenta, senhores? Não precisa ser sócio do você não precisa ter o seu o governo como sócio da, da sua NTNB, você pagando 15% a 20% de R sobre a inflação, tá? Então, quem puder realmente procurar alguma coisa isenta, eu acho realmente uma ótima opção de, de, de investimento. Mas voltando, como você falou, Guerra, o problema estrutural hoje da inflação, existe uma diferença muito grande entre os PPIs e os CPIs A, a discussão é quando é que a, essa disrupção na cadeia produtiva vai terminar. O que era... Tempo, a inflação temporária começou era três, seis meses, agora é nove meses, agora em é um ano. É... Isso não te assusta, Guerra? O que você que acha que o FED vai fazer semana que vem? Você acha que os, vai ter mudança naquelas votações dos sete membros que, que apostam em alta em 22, onze que apostam em alta em 23? Você acha que vai ter uma migração para 2022? É, na inflação, primeiro, né, que sua colocação, acho que ela vai ser um pouco, vai ser persistente ainda pelos próximos meses, né? É o que a gente consegue olhando esses temas aí de, de cadeias de, de suprimentos, olhando essa questão dos semicondutores, né, o, o custo do frete, né? Então a gente acha que isso aí ainda dura ainda algum, alguns meses aí, né, talvez ano. Então você vai trabalhar com inflação muito alta no mundo inteiro, né? Não vai ser uma exclusividade aqui do, do, do Brasil, tá? É, isso aí vai só que tem uma componente temporária importante né, nessa, nessa inflação, pelo menos aparentemente temporária, ela pode, por inércia, pode, por expectativa de inflação, contaminar e deixar uma inflação estruturalmente mais alta. Né? Então, acho que os bancos centrais deveriam olhar isso né, com muito cuidado, né, ser um pouco conservador e migrando né, para retirar dos estímulos, aí, sem derrubar as economias, fazer nenhuma loucura, sair acelerando, tal que acho que não é o... o, o a recomendação, né? Mas eu acho que você dá passos na direção da normalização diante desse risco inflacionário, você deixa a expectativa de inflação ancorada, né? E você tem uma uma dinâmica melhor, né? Porque a pior coisa que pode ter é você ter uma a inflação de controlando, né? o banco você tá tendo da choque de juros e aí você jogar a economia para o buraco e migrar para um cenário de estágio de Que eu acho que não é o caso. Eu acho que é um caso você ir na direção, né? De você sinalizar aí a retirada dos estímulos isso na Europa, nos Estados Unidos e tal. Então, acho que a cada reunião que vai vindo pela frente, uns com um pouco mais de vergonha, mais de cautela, outros com um pouco mais de, de ansiedade, você vai vendo os bancos centrais indo na direção de de de, titan, né? de aperto de condições é, monetárias. Então, a gente acha que a cada reunião vai ser um passo nessa direção. Se vai ser um passo grande ou um passo pequeno, eu não sei. Mas é que a direção é meio clara. Né? Ela, ela, essa é a direção, que é a inflação, como eu comentei né, para os Estados Unidos, você perguntou do Fed, né? A inflação já está alta, né? Ela já está bastante alta. Acredito que ela é temporária, vai convergir para um patamar ainda, ainda superior à meta. Só só precisa ali equacionar né, o mercado de trabalho. Então, aí o Fed realmente ele vai ter que subir, porque ele vai ter que vai trabalhar com taxa de desemprego muito baixa né, e com a inflação acima. Então, com o salário subindo. Então, ele vai ter que controlar isso né, em algum momento. E, e isso, como é, já a tendência, já é bem clara, que está nessa toalha, com a abertura da economia, com a vacinação, etc., com a passagem da delta, essa onda está passando tudo. Eu acho que é muito provável ele dar um passo na direção, né, de sinalizar alguns hikes no ano que vem, um hike no ano que vem, aumentar os hikes ali em 2023. Eu acho que isso aí deveria estar no preço já, porque eu acho que é muito muito claro assim, muito parece que é muito muito óbvio assim. Eu acho que a discussão que tem um pouco no mercado é que tem gente que acha que se subir, tirar liquidez, né, e subir juros, vai dar um problema enorme e vai ter uma piora abrupta, vai ter uma vai jogar a economia no buraco, numa recessão e tal. A gente não, eu não acredito nisso, né? Eu acho que o normal da vida é esse. você, as coisas estão bem, você tá vendo que as coisas estão indo bem, o mercado de trabalho tá pujando as empresas estão ganhando dinheiro, estão podendo pagar salários mais altos, você começa a a política monetária. Acho que esse é o base case. Não acho que o seu Fed fizer o taper, a, a, a bolsa tem que ter uma queda vertiginosa e vai provocar um curto-circuito nos mercados e tal. Então eu sou mais positivo nesse sentido. É, eu não acredito muito nesse, nessa tese de que se o Fed der um passo o mercado tem que colapsar e tal porque é, precisa aí de, de mais injeção, mais drogas, etc e, tal. E, e o Fed vai começar a reduzir as compras em novembro num pace de 15 bilhões e depois vai levar meses né, nove meses, um ano para ele executar isso, então pô é muito telegrafado, né? então acho que isso aí está meio, meio dado assim, não tem muita preocupação com relação a isso não, acho que eu me preocupo mais eu preocupo com duas coisas na verdade eu já coloquei posso reforçar como vai ser essa mudança da economia chinesa né do mercado imobiliário é para uma para a parte de economia local né para baixar o custo como eu coloquei ali da da, da propriedade etc é, e a coisa é como é que aonde vai parar essa crise energética né porque se você tiver aí um, um petróleo acima de 100 né rapidamente e tal isso vai ser um problema né isso não é positivo porque vai ser você tem uma falta de energia, você já tem um, custo de, um preço do gás natural muito alto, isso vai ser um... um Deus nos acuda aí para os países emergentes, né? E desenvolvidos também, né? Europa, etc. Tal. É um taxe global, então isso é uma preocupação grande que, que eu teria, assim. Maior do que se o Fed vai fazer o Tebro, vai subir os juros e tal. que eu acho que isso aí é dado, assim, vai acontecer, né? A gente está tomado nos juros, né? A gente não comentei isso, é, tem sido um trade difícil, mas a gente está tomado desde o ano passado, na verdade né meados do ano passado quando ninguém queria tomar juros e tal a gente tomou 30 anos né depois tomamos 10 e aí foi bom no começo do ano depois voltou tudo e tal mas a gente continua achando que essa é a direção né se vai ser agora se vai ser daqui a, a três meses seis meses eu não sei dizer mas a direção acho que é para cima assim a gente tem tem muita clareza assim como eu acho que a direção da bolsa é para cima também tá então é um pouco a nossa visão Perfeito, Guerra. É de falar que uma coisa que eu, que eu adorei escutar, que não estava no meu radar, tá? É, talvez é a visão muito tupiniquim, esse ponto que você acabou de falar. A questão de energia, senhores, de petróleo, é a inflação no mundo. É, eu não tinha essa percepção que outras classes políticas de outros países... Também estão pressionando seus governos para ver o que podem fazer em relação ao preço da energia. Eu, eu, essa semana eu vi um gráfico, eu mostrei nas nossas lives o gráfico do preço da energia da Inglaterra, surreal! Tá, o, que, que, o, o que, que o inglês está pagando de aumento de conta de energia, é surreal é, eu gostei muito dessa colocação, Guerra não estava no meu radar, que essa pressão que os políticos estão fazendo nas questões da, da Petrobras ou na energia no Brasil, não é só os políticos brasileiros que estão pressionando são os políticos do mundo inteiro, eu acho que esse é um ponto bastante importante Guerra, só para finalizar é, porque já vai quase dar uma hora e eu não queria primeiro agradecer muito o seu tempo então para você copou semana que vem você acha que o Roberto Campos ele o no... A turma não vai ter que se explicar muito bem, porque não foi um cavalo de pau forte o, que ele, o mercado lá, é, vendo a inflação, é, começando a acelerar, indo para falar, o, o próprio Ministério próprio da Economia falou 8,40 nesse ano, já acabou aquele espaço aqueles no teto dos gastos que eu comemorei, todo mundo ali, comemorou ali em julho, é, o mercado precificando 150, pressionando, e ele chegou uma semana, no último dia do período de silêncio, vai lá e deixa claro, ao mercado, vocês podem me pressionar o que vocês quiserem, eu vou seguir o meu plano de voo, eu vou seguir o que, que os meus modelos dizem. Não, e, ao fazer isso, esse Banco Central não voltou a tomar risco demais a interpretação que o mercado tinha, que, que o BC ia, talvez é, errar para cima nos juros. E com a mensagem de quarta, talvez o, o Banco Central tome o risco de errar para baixo. Você acha que não vai ter que se explicar? Ele, você vê isso uma preocupação para você? Não. Sinceramente, zero. Acho que ele fez muito bem. Ele antecipou, ele já se explicou. Acho que mais claro impossível. E eu acho que o movimento foi acertado. né? Eu acho que no sentido de... Não faz sentido ele... Nenhum lugar do mundo, né? Você tem com os problemas parecidos com falta de semicondutor, com geada, seca em Taiwan, seca na na China, em nenhum lugar do mundo você está vendo nenhum Banco Central reagindo desesperadamente, subindo juros desesperadamente, numa velocidade bizarra, é, por conta de, de, de, de, dessa componente de inflação para cima, ser muito pela questão da oferta. Né? E, por outro lado, o que a gente está vendo, assim você viu na semana passada para cá, acho que boa parte dos economistas revisou a inflação para baixo. É, inflação não, desculpa, revisou crescimento para baixo. É. Então, a Amei. gente mesmo tinha PIB de 2, colocamos 1,5%, um 1%. Eu acho que pode ser zero ano que vem, meio. Acho que tentar acertar o PIB do ano que vem agora é, é ficção, né? Então, acho que é para baixo. Da onde eu, qualquer um estiver imaginando que esteja, a direção é para baixo. Né? Então, acho que se a gente errar, é, que está achando que é um e meio, vai ser abaixo de um e meio, quem acha que é um vai ser abaixo de um. Então, acho que a direção é para baixo. Então, todo mundo revisando o crescimento para baixo, né? Está vendo aí na ponta alguns sinais, etc, né? Em alguns setores. Então, esse custo da, da inflação acaba batendo também no consumo, né? À frente. Então, joga também para baixo. Então, assim, acho que a inflação tem uma componente muito grande pelo lado da oferta, né? Então, você reagir a isso, como eu coloquei, ele tem que subir os juros e ir subindo para ir controlando a expectativa de inflação. E ele vai ter que alongar um pouco esse horizonte de, de convergência, né? Imagina, se ele, ele dá nessa 150, 125, que eu, porque o mercado está desesperado, depois dá 150, depois dá 200, depois... Pô, você vai jogar o país num buraco, um buraco, né? Você vai explodir as empresas, o custo de capital das empresas, que é tudo lastreado em CDI, né porque você tá lá com o preço sempre condutor com a falta uma crise de energia etc né então acho que ele foi muito acertado já antecipou já explicou está muito claro tanto que né desde que o no dia que ele fez a comunicação a inflação não subiu acho que até caiu um pouco né o, o dólar apreciou né o real apreciou é, então o mercado tem um comportamento Ok né aí hoje aconteceram outras coisas e tal né tem a volatilidade do mercado externo dólar um pouco mais forte, etc. O petróleo subindo, né? Então aí o mercado reajusta um pouco da, da inflação para cima por causa do petróleo, um pouco do dólar mais forte no globo e tal. Mas é coisa do dia a dia. Amanhã não é isso. Aí já cai o petróleo, já volta tudo. Então acho que acho que ele foi muito acertado, né? Eu, eu sou eu sou eu, eu fui muito crítico, né, né? Internamente com relação à demora do banco central para ele. A gente achava, né? A gente chegou a escrever que, né? com todo mundo achava que era 50, a gente achava que tinha que dar 150, 100 acho com o Jobim chegou até a escrever é. algo, algo nesse sentido e tal, né? Tinha que começar com 200 em janeiro e tal. Não, tinha que ter começado em janeiro, como começou em janeiro, tinha que dar 200 lá em fevereiro ou março. Afinal, ele veio com, com 75 pessoas achando que era 50, só que ele se enrolou na comunicação, achando que era abaixo do neu, depois pro neutro, não sei é. o que. Se ele começasse mais forte, você tinha uma expectativa de inflação mais ancorada, mas a inflação estaria alta anyway. Ele, pouco poderia ter feito para controlar, como eu coloquei, a geada, o. O preço da carne, né? os semicondutores, a coisa da energia elétrica. A situação teria sido alta, anyway. Mas acho que ele poderia ter controlado a inflação melhor, com os juros subindo mais rapidamente, porque ele teria acalmado o câmbio mais rapidamente. Né? Então, acho que duas coisas que eu seria crítica. Ele deveria ter começado o processo de forma mais intensa, mais rápido, mais cedo, já em janeiro, porque já estava evidente que a recuperação global e do Brasil seria em V, né? Tá muito óbvio. Demorou ali um quinta-dia, 45, tudo bem, 40 acontece tal vai depois deveria ter sido mais rápido mais devagar aí o problema do é processo foi meio foi meio lento demais né no sentido da comunicação acho que foi atrapalhando essa comunicação ela foi depreci, ajudando a depreciar mais o câmbio deixar o câmbio pressionado e eu acho que uma coisa que ele poderia ter feito melhor né que acho que a combinação de você subir os juros e ser um pouco mais ativo né na no câmbio né na questão de você na hora que a moeda depreciar mais do que as outras você faz uma intervenção pontual e etc acho que a combinação de você ser um pouco mais ativista na moeda e um pouco e, e ter uma velocidade de cruzeiro de alto de juros bem bem razoável como vejo a ser e seria muito mais potente né então acho que é, eu acho que a comunicação foi muito boa na, na durante a semana na segunda-feira ou terça né no, no evento mas eu acho que poderia ser um pouco mais ativo na parte cambial porque tem horas que por causa de nervosismo político por causa de coisas que estão fora do fundamento se ele ancora mais a moeda, quando o negócio acalma, a moeda volta mais rápido, né? e ela cai mais, e você tem um efeito menor, maior né? contrabalançando essa alta do petróleo, essa, essa coisa outra. A gente tem deixado, eu acho que a gente tem deixado o juros a 2% no começo do ano inteiro, com a moeda depreciando muito, né? e, e com das commodities subindo, isso fez o, Pedro, o, o presidente da Petrobras cair, derrubou o presidente da Petrobras. Se a gente tivesse sido mais ativo no câmbio, se a gente tivesse subido o juros mais rápido, você tinha ali. Dado uma sobrevida para o Castelo, não sei se ele teria durado até agora, mas teria dado uma sobrevida. Então, acho que eu seria mesmo assim: acho que o processo foi um pouco lento, acho que ele agora está adequado, foi muito bem comunicado essa semana. Mas eu faria essa ressalva: acho que o Banco Central deveria ser, né, sempre que a gente tem comunicação e reuniões e tal, eles deveriam ser mais ativos no câmbio, né, não deixar a coisa ficar tão solta como ficou até agora. Né? Então, acho que a, a seria um pouco mais a, a mensagem: acho que isso está faltando, não é subir mais o juros, se você conseguir atuar um pouco mais no câmbio com a dosagem de juros que está sendo dado eu acho que você vai ter um outcome melhor para inflação e para a ancoragem das expectativas, tá? porque acho que é, é ser um combo melhor do que sair no subir, acelerando todo o e tal, e, e correndo atrás do rabo aí, que nem você chegou a sugerir na pergunta. <risos> é. Não, perfeito, Guerra. Acho, acho que a, a, a mensagem que, que, que eu entendi do que eu vou te falar é o seguinte, se o BC entrasse na paranoia do mercado, que o, o mercado sempre vai pressionar, ele estava arriscado a trocar um problema de inflação do ano que vem para o problema de recessão ano que vem, mudar completamente o foco, o problema não é mais inflação, é recessão, caso ele entrasse na paranoica do mercado, Guerra, só tem dois comentários para te falar, é... Tivemos mais de 200 pessoas conosco hoje e tem já 158 likes cara a tua família inteira deve estar assistindo Guerra deve, <risos> <risos> deve estar todos assistindo pô você é um cara deve ser muito querido porque o número de likes aqui está bastante robusto tá e sempre lembrando senhores alega se hoje vocês têm que mais de 20 bi né Guerra tem acho que 22 bi tem um 22 mais bi um... meio sugestão é fundo é. de previdência é, entre o multimercado, né? E estamos agora lançando também um fundo de crédito, a gente acha que vai entrar muito dinheiro para fundo de crédito, a gente tem uma atividade de crédito dentro da, da, dos nossos books de multimercado e para escalar um pouco mais e quem quiser só pegar essa parte de crédito né? também, a gente vai estar tá abrindo agora nos próximos dias aí o, o, o fundo, acho que até começou ontem, é, a captação, então estamos começando aí também essa iniciativa de crédito, é, que eu acho que vai ser importante, eu acho que vai ter uma demanda grande aí pra, pelo produto, dado as condições aí de Temperatura e pressão de juros no Brasil. não Perfeito. E só lembrando, né, Guerra, os teus fundos estão abertos, né? Para quem quiser aproveitar essa janela, hoje os teus fundos são abertos aqui na Genial. Tem uma janela de abertura, sim. Então, tá, perfeito. Então, senhores, aproveitem. Estamos tá à disposição. Né? Não é toda hora que vocês têm o privilégio de ter uma gestora como a Legacy, uma equipe que está junta, se trabalha com esse time com, com, há mais de 10 anos, tá, senhores? É, a gente está comigo há 15 anos, é, né, o Tag, o Fernando é está comigo há 15 anos, o Gustavo há 12, o Pedro há 12, tá, tá, a turma trabalha junto há muito tempo, né, é, juntos aí no mercado. É aquilo que eu falo, na minha opinião, Guerra, para você conhecer o multimercado, você tem que conhecer quem são as pessoas, tá? E principalmente, se eles trabalham junto há muito tempo, ou seja, eles já passaram por crise junto, como é que eles sobreviveram às crises? Como é que foi o relacionamento durante as crises, tá? Então, senhores, é, equipe da, da Legacy é uma equipe extremamente experiente, trabalha junto há anos, tá? É, eu já falei, todo mundo que acompanha a gente aqui na live e na minha semana todo mundo sabe que eu sou cotista da Legacy praticamente desde a abertura da Legacy, tá? Então, é, me sinto muito tranquilo. Mas, Guerra, eu sequer vejo cota, tá? Eu, não, eu sou aquele tipo de, de investidor que sequer olha a cota, tá? É acreditar na gestão, acreditar na equipe e vamos que vamos. E eu estou muito satisfeito e muito tranquilo de ter parte dos meus recursos dentro da Legacy. Guerra, mais uma vez, eu queria agradecer Enormemente a sua presença, 174 likes. Sua família deve ser muito grande, Guerra. Muito obrigado. O pior por que eu não compartilhei com a minha família. Não, não compartilhei o link com a família. Então, deve ser, deve ser seus seguidores, então, que gostam muito de você aí. Mas que obrigado nada. pela oportunidade. É um prazer estar falando com vocês aqui com a Genial mais uma vez. Obrigado aí, Editar, por pelo convite aí para seu segundo programa. Aí, me sinto muito honrado. É, obrigado pela confiança né, dos nossos investidores, sua confiança também como investidor. Estamos é, aqui super motivados, acho que tem muita oportunidade, é, tem mercado todo dia, né? e estamos com o time aí, acho que de ponta. né? a gente conta com 46 pessoas, né, divididas nas, nas 10 áreas de gestão, como eu comentei, né? mais uma equipe de economia, aí, com quatro, cinco economistas né? é, na área. Então, uma, uma equipe bem, bem, bem sólida, bem experiente. Então, estamos aqui é, caçando, tentando caçar as oportunidades aí no mercado. Estamos à disposição de vocês quando, quando precisarem. Por guerra, só queria agradecer. O último único defeito que você tem, Guerra, é que você é flamenguista. Tirando isso, eu só bato palma para você. Pô, mas estamos Mulher... ganhando tudo. É verdade, pra... por isso que <risos> é <isso. risos> impressionante. E só show, né? É só chocolate. Tá bom. Mas é isso, Guerra. Eu queria agradecer enormemente, mais uma vez, muito obrigado. E é, um, é uma honra, é um prazer ter você aqui conosco. É uma honra, é um prazer ter os fundos da Legacy dentro da plataforma da Genial. Muito obrigado, Guerra. Queria agradecer a todos a presença e até amanhã no nosso Money Call. Muito obrigado, Guerra. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.